Estamos aqui com o Kogos, galera, na Intervenção Fala seu nome, fala rua, seu nome, aí Caique. Kaique tá aqui conosco. É Ancap, né? Eu sou anarcocapitalista. Anarcocapitalista, vamos! Intervenção federal? Já! Já! Anarcocapitalista patriota, conservador, cristão, tradicionalista, da cristão. Família. Não é bagunça, não. Sem dinheiro público aqui. Aqui todo mundo veio de graça. De graça! Eu vim de graça! E a campanha foi de graça ou não, Fogos? A minha campanha? Não foi, né? Ué, o que você queria que eu fizesse? Foi de graça ou não foi, Cocos? A minha campanha eu peguei o dinheiro do Estado para usar contra os tiranos. Pegou o dinheiro do Estado ou não pegou, Cocos? Peguei dinheiro do Fundo Eleitoral para usar contra os é tiranos. Isso, pra Para não deixar os comunistas usarem. Mas perdeu, né? Hã? Não, Bem, ganhei. Ganhei, ganhei. Monstro. Ganhei, cara. Tem gente que fala que você é, que você é otário, tem que... Eu ganhei capital político. Ganhou capital 33 político? 33 mil votos. Usando o nosso dinheiro, né? Não. É isso, Usando Pox. o dinheiro que o Estado roubou de você, é isso, seu burro. Você é muito é burro, isso, Cocos. Você é burro. Obrigado, Cocos. Você é burro. É nós, Cocos. Você é, burro. Aí, cocos. Valeu, você é cocos. burro. Você é tá burro. Você irmão. Você é burro. Eu tenho uma coisa que você nunca vai ter. Qual? Caráter.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 Petralha infiltrado aqui. Vai pro inferno você! E você está tentando deslegitimar uma manifestação patriótica por quê, ô Petralha? Petralha!